Ei, você sabe como mensurar se o e-mail está dando certo ou não? Vamos falar disso. Só a vinheta malcolino. Olá, aqui é o Bruno Pérez. Bem-vindo a mais um Guia de Marketing. E hoje a gente vai falar sobre mensuração de e-mail marketing. Como entender se as alterações que você está fazendo estão tá dando certo ou não? Como entender se o e-mail que você está fazendo é bom ou não? No último programa, que está aqui o cardzinho, a gente falou sobre teste A, B. Então você vai realizar vários testes, vai testar quem está enviando, vai testar o nome, vai testar o, o assunto, o tipo de e-mail, com com imagem, etc. Clica aqui para ver mais. E você vai entender... Se está performando e como através de análises de KPIs, ou KPIs, são indicadores. Você não sabe o que é? Aqui tem um vídeo a gente já falou disso. E existem KPIs de indicadores de performance específicos para email marketing. Vamos falar de algum deles. O primeiro é uma taxa de abertura, ou open rate. Você vai encontrar aí na literatura como OR, open rate, taxa de abertura. Então, por exemplo, você enviou este e-mail marketing das campanhas específicas para 10 mil pessoas vamos supor que mil pessoas abriram então você divide o número de pessoas que abriram pelo número de envios que você fez isso vai dar a sua porcentagem faz lá vezes 100 e você vai ter 10% enviou 10 mil mil abriram 10% de taxa de abertura e depois você vai entender desses 10 mil quantas pessoas clicaram no seu e mail para entender se seu e-mail está atrativo ou não. E aí o que você faz? Você começa a comparar um com o outro. Quando eu troquei o meu título do e-mail, coloquei uma personalização, a taxa de abertura foi 10%. Quando eu tirei isso, a minha taxa de abertura foi 8%. Logo, o que é melhor? O que estava com o nome, por exemplo. Dentro do meu e-mail, qual tem mais taxa de clique? O que tem imagem ou o que não tem imagem? O que tem promoção ou o que não tem promoção? E você tem que entender também quanto de rejeição tem. que tem o um bounce rate? ou tem quantas pessoas se, é, se descadastraram da sua lista. E por que isso é importante? Para você entender se você está sendo muito abusivo, se está enviando muito e-mail para a mesma pessoa. Se aqueles e-mails estão indo para pessoas que não estão preparadas para receber aquela informação, elas começam a se descadastrar. Esses indicadores vão ajudar você a entender se você está no caminho certo ou não. Por isso, pesquise bastante sobre indicadores de performance de e-mails, que basicamente são taxa de abertura, taxa de clique, taxa de rejeição. E você vai ver os números absolutos. Coloque os testes AB em, em linhas e as métricas em colunas. Comece a comparar isso. Comece a comparar por segmentação dentro da sua base. Ah, minha base que já é mais compradora tem uma rejeição X. A base que está chegando ainda, pessoas que estão começando a entrar na minha lista de automação, tem uma taxa Y. Você vai começar a entender. Um grande exemplo é que dentro num processo de vendas, depois que a pessoa pede para se cadastrar, recebe um e-book ou uma videoaula e começa a andar pelo funil de vendas, se você não lembra o que é, está aqui o vídeo, você percebe que a taxa de abertura chega a aumentar muito, em alguns casos passa de 70%, porque às vezes é uma sequência de e-mails, o cara recebeu uma aula e ele já está ali preparado para receber outras aulas, então ali você tem uma expectativa muito maior de taxa de abertura, tem que beirar os 70, 80 90%, porque aquela pessoa pediu para receber. Se a taxa está muito baixa, no meio ali do funil, tem algum problema de comunicação. Faz um teste e vai averiguar. É assim que os profissionais de marketing digital fazem. Eles enviam os e-mails, testam algumas coisas, analisam essas métricas e descobrem o que está funcionando e o que não está. Porque numa dessas, se você tem uma taxa muito alta de clique e não tem conversão, o problema é lá na sua landing page, não é no seu e-mail. Analise métricas de cada uma das, das peças e dos e-mails que você fizer, de cada uma das campanhas. Junte isso, coloque num, num painel e analise. Esse foi mais um Guia de Marketing. Estamos falando de e-mail, uma ferramenta que pode ser muito bem usada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Dá um joia, deixa um comentário. Aqui vão estar aparecendo os últimos vídeos que estamos falando de e-mails. E aqui você se inscreve nessa bolinha que vai estar por aqui. Espero nos vemos semana que vem, todas as terças e quintas. Muito obrigado e até mais.